Apenas o design belo e original seria suficiente para colocar essa esporte wagon na lista. Mas como um legítimo alfa, ela tem um lado esportivo, reforçado pelo V6 de 250 cavalos da versão GTA. A australiana une as ideias de Peru Aventureira e Muscle Car. Herdeira de nossa saudosa Omega Suprema, tem tração 4x4 permanente e motor V8 de Corvette com 370 cavalos. É a perua perfeita para jovens pais de família. Ela compensa o pequeno espaço interno com um design arrebatador e um motor turbo de 380 cavalos. O tanque de guerra sueco assume sua vocação familiar entregando muito espaço e segurança, sem tentar parecer um coupé como algumas peruas atuais. A versão T5R tem ronco inesperado para um carro tão conservador. Mais longa que um S10 cabine dupla, com três fileiras de banco, motor V8, tração traseira e câmbio automático, era o que havia o de mais espaçoso e confortável para se viajar em família. Com pouco mais de 3 metros de comprimento e menos de 600 kg, a versão familiar do clássico 500 está longe de oferecer espaço generoso, potência e robustez. Mas existe perua mais graciosa e simpática? Variante do mais emblemático carro francês, mantém o um charme e a engenhosa suspensão do sedã. Detalhes interessantes estão nas portas sem moldura, na opulenta tampa traseira e no bagageiro de teto bem funcional. O que dizer de uma perua Audi aperfeiçoada pela Porsche? Lançada em 1994, a RS2 tem um 5 cilindros turbo de 319 cavalos, capaz de levar lá 262 km. Ao contrário da Audi, a BMW pouco aposta em peruas esportivas. A raríssima M5 Touring da geração E61 teve apenas 1.025 exemplares produzidos, sempre com motor naturalmente aspirado de 10 cilindros e 507 cavalos que soa como um Fórmula 1. Desde sempre, a Audi lidera o segmento de peruas com potência de super esportivo. Embora a geração anterior da RS6 tenha um motor Lamborghini de 10 cilindros, o atual V8 Biturbo é ainda mais potente, 605 cavalos para cumprir o 0 a 100 em 3.7 segundos, com velocidade máxima de 305 km no pacote Dynamic Plus.